Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel. se a Juliana não fizer barulho e me deixar gravar, hoje nós vamos sair daqui, ai meu Jesus, vamos lá então. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o tipo de gráfico que tá aí na sua cara, mas poucas pessoas acabam utilizando, que é um gráfico igual ao Pokémon, tem um nome muito feio, mas ele é muito fofinho, certo? É o gráfico Pizza de Pizza, olha só que maravilha minha cara Juliana, o que você tá dando risada? Pizza de Pizza ou Barra de Pizza, como vocês quiserem. Temos recados hoje? Não? Então toque a vinheta para que a gente possa explicar um pouquinho mais para que que serve este gráfico e como utilizar porque ele tem uma chatice aí tá bom toca a vinheta e vamos para cima Tô esperando Juliana E O que é o gráfico pizza de pizza, ou barra de pizza, apesar desse nome meio escroto? O gráfico de pizza talvez seja aquele mais famoso que tem no Excel, né? Tem desde a versão de 1901, é que você pega aquela pizza e divide em parcelas relativas para você ilustrar a proporção de determinados itens aí no todo. Certo, Juliana? Que tá estribuchando aqui, parece que tá com uma cuma no corpo. Pois bem, o que que é o gráfico pizza de pizza? O gráfico pizza de pizza, imagina que você tem uma pizza e você quer dar uma parcela, que você quer dar um destaque em outra parcela desta pizza. Então, para melhorar esta explicação bosta que eu dei para vocês. Então, imaginem que eu tenho aqui, Ju, um determinado base de dados aí que você vai fazer uma análise. É lógico que eu coloquei uma do meu dia a dia, que é isso daí, né? Quanto que você gastou aí De maquinário, mão de obra, insumos e dentro dos insumos, você quer dar um destaque pros tipos de insumo que você tem. Então, você tem ali diesel, fertilizante, inseticida, animaticida, muda. Pessoal orgânico que me perdoe, mas foi o exemplo que eu arrumei para hoje. Certo, Ju? Nada contra quem gosta de comer as coisas mesmo, tá bom? Então, pois bem, então aí você quer pegar e quer mostrar um gráfico de pizza e quer dar um destaque para os insumos, né, em uma outra pizza paralela. Se você quiser, dá pra fazer no jeito braçal. Monta uma primeira pizza, monta uma segunda pizza só dos insumos, faz da mão, puxa aquelas linhas e fica aquela coisa maravilhosamente gambiarrenta, mas que funciona. Ou você pode utilizar o recurso pronto do Excel. Então, o que, que nós temos aqui? A primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar a minha base de dados, clicar em inserir, meu caro felpudo e vir aqui no gráfico de pizza, olha lá que legal, ou pizza de pizza, entendeu o que é o pizza de pizza, juliana? Olha lá, ó. você tem uma pizza derivada de uma outra pizza, vou fazer uma piadinha escrota que você lembra. Esta é a pizza principal e é aquela doce que negada enfia, não sei como brinde, certo? Você sempre leva uma de brigadeiro em tamanho broto para comer na sua casa, é mais ou menos isso aí que a gente faz. Ou você pode ter... <risos> Ou você pode ter um gráfico aqui, ó, barra de pizza. Que em vez de uma barra de pizza, tem, tem um charuto ali que mostra as distribuições relativas, ok? Acho que eu vou aceitar água. <risos> Com gelo. Jesus, passei mal, parece. Não vou beber semana inteira sem beber. Pois bem. Depois, antes de eu tossir, passar mal aqui e eu, Juliana me socorrer, nós vamos dar sequência aqui na explicação que tem a garrafa de pizza. Então, eu vou clicar aqui no pizza de pizza para que ele seja ilustrado. Então, olha lá, Juliana. tá aí o meu gráfico. Olha só que maravilha. Ele está ilustrando uma pizza e tem uma outra pizza derivada dela. Tá certo o meu gráfico? Por que, que tá errado o meu gráfico, Ju? Porque se você observar, é lógico, eu fiz isso de propósito, tá? É, se você olhar a sua base de dados, quando você plota o gráfico desta maneira, né? Você concorda comigo que ele tá duplicando Aplicando a parcela dos insumos, vamos pegar a primeira pizza. Quantos elementos nós temos aqui? Ó? Um, dois, três, quatro, cinco... 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, do lado aqui, ó teria que ter só mais dois Ou seja, esta primeira parcela, se não me engano, é a mesma dessa daqui. O importante é, está errado. Então, quando você vai montar um gráfico de pizza, você tem um gráfico de pizza derivado de outra pizza, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é do que? A parcela de subtotal que vai dar origem aos demais, ela não pode existir. Quem vai colocar isso de forma automática é o Excel. Então, eu vou vir aqui ó e simplesmente vou deletar a parcela de insumos, que é a somatória dos demais. Na hora que eu faço isso, a minha pizza ela se reajusta. Mas calma aí que isso aí também não está correto. Porque olhando assim não está correto? Lógico que eu já fiz antes eu sei que tá. Mas por que olhando você tem que tomar cuidado que não está correto? Quantos insumos eu tenho aqui a serem destacados? Você concorda comigo que é um, dois, três, quatro, cinco? Quantos eu tenho aqui na minha pizza? Ó? Um, dois, três. Então ele está elencando apenas três deles. Então nós temos que configurar para que a quebra da primeira pizza que deriva na esfirra, como diria Felpudo, ela fique de forma correta. Você vai clicar aqui com o botão direito. Você vai clicar Clicar dentro do gráfico da porra dessa pizza, vai clicar com o botão direito e vai vir em formatar série de dados. Pode clicar em qualquer uma das pizzas para formatar série de dados, beleza? Quando você clica em formatar série de dados, aqui ó, vai ter uma série de opções que elas são muito que elas são comuns aos gráficos que tem, tá? Ela é comum aos gráficos que tem. Só que no caso, assim, de alguns gráficos, ele sempre abre essa abinha mais dedicada. Que são o quê? Campos customizados ao gráfico que você tem. No caso do pizza para pizza, nós temos aqui, ó, algumas opções da plotagem. Eu... Vou utilizar a posição. Por que, Juliana? Porque é a única que eu sei usar. Basicamente é isso. Eu nunca usei os demais. Tá? Mas tem aí. Depois, se você quiser saber, você entra aí e vê. E aqui, ó, nós temos o seguinte, Ju. Ó, valores na segunda plotagem e tal, tá número 3. Por que, que tá o número 3? Vai saber-se lá o porquê. O Excel colocou e colocou errado. Então, aqui, ó, é onde você tem que prestar mais atenção. Porque é onde você vai realizar a quebra. Só pra gente fazer o um exercício, ó, eu vou quebrar em 1. Um. Então, note, ó, que eu quebrei apenas um pedaço. Se eu aumentar para 2. Olha lá, tá colocando. Se eu aumentar para 3, 4, 5. Como que eu sei qual que é o número que eu tenho que colocar? Agora presta atenção que eu acho que apesar da minha engasgada, é a parte mais importante do vídeo. Para que você faça a quebra de forma correta pela posição que você tem, você tem que pegar a sua base de dados e começar a contar de baixo para cima. Ó, posição de quebra. 1, 2, 3, 4, 5 criatura. Tá vendo aqui, ó? Então aqui eu vou aumentar, ó. 1, 2, 3... 4, 5. Tá vendo, Ju? Que ele quebrou na posição 5, ou seja, ó, provavelmente isso daqui vai ser maquinário, e é, deixa eu diminuir a legenda aqui, ó, pizza ficou pequenininha, mas tá certo Maquinário, mão de obra, ô, oh, desgraça! Maquinário, mão de obra, e a parte dos insumos que ele colocou. E a parte dos insumos ele tá derivando e quebrando na outra. Então, com isso você consegue aí fazer a customização do seu gráfico de pizza barra por pizza, ou de barra de pizza. E aqui, lógico, eu não vou ficar trabalhando com o Todas as funções, mas você consegue explodir a sua pizza. Ó. Olha que bosta que ficou, mas você consegue fazer, tá? Ou diminuir. Você consegue aumentar ou diminuir o espaçamento entre elas. Aí você faz também do jeito que você quiser. Ou você pode também mudar a proporção. Né? Ah, eu quero dar destaque para a segunda pizza e não para a primeira. Ou não, quero dar pela primeira... E não para a segunda, tá aí, tá? Então, beleza, eu vou deixar aqui mais ou menos uns... Nossa, destaque pra segunda. Pois bem, fechei, ok, tá maravilha. Então, o gráfico de pizza derivado de outra pizza é esse daqui. Algumas coisinhas chatas que esta merda tem. Aí eu já vou avisando, que é chato, tem que ir na gambi mesmo. Pelo menos é o jeito que eu sei, se alguém souber, manda nos comentários, igual acontece com de vez. A gente incorpora no vídeo. Vamos supor que eu quero pintar isso aqui, ó. Eu vou adicionar os rótulos de dados. E eu quero pintar de modo que a parcela do... Insumo, fique em, sei lá, verde. Então eu vou vir aqui em formatar, ó. Preenchimento da forma, ó. Vou colocar num verde aqui, tá vendo, Ju? Colocar, não, vou colocar num roxo para dar um destaque em relação não. Roxo não aparece. Ó, vou pôr nesse amarelo aqui, ó. Vou pôr em amarelo. Coloquei amarelo. Você tá vendo que eu coloquei amarelo, ficou bonitinho? Mas se você observar aqui, ó, a legenda original insumos, ela fica em cinza essa bosta. Aí você tem que entrar na do insumos manualmente, formatar e colocar em amarelo. Não sei por que cargas d'águas, esta merda não faz automático. E se você tentar fazer o inverso, fazer primeiro no insumo e depois jogar na pizza também, aí não vai dar certo. Uma outra coisa que tem que tomar cuidado, imagina aqui nesse rótulo de dados, tá vendo aqui ó, que você quer além do valor, você quer eventualmente colocar o nome do rótulo, vai clicar com o botão direito, formatar rótulo de dados, tá vendo? E aqui no rótulo de dados ó, ele vai aparecer uma série de opções para você colocar. E uma delas é justamente o nome da categoria ou série, agora Categoria, olha lá, nome da categoria, tá vendo? Bom, coloquei o nome da categoria, se você observar, de todo mundo tá responsivo, ó. Maquinário, mão de obra, fertilizante, muda, etc. Qual que é o único que não entrou em sumos aqui? Foi aonde você fez a quebra e explodiu. Ele coloca como outros. E até hoje eu não consegui uma maneira de automatizar forma fácil sem ser gambiarra, né? Aí existem diversas gambiarras que a gente pode... É, fazer, mas no limite, né, você vai entrar aqui dentro, ó, não vamos brigar por causa disso, você vai vir aqui, vai digitar em vez de outro, você vai colocar insumos, pronto tá resolvido e vamos pra galera beleza? Fechou, Felpudo? Então agora, ó inclusive se você quiser ver aqui, quiser trocar o gráfico, né, alterar tipo de gráfico, vou colocar, ó, a barra de pizza, vou dar um ok, automaticamente ele já faz, então com isso você pode colocar mais de uma informação de destaque em um mesmo gráfico e dar um pouco mais de alegria ao seu gráfico de pizza que já está tão barato batido aí dentro das análises. Beleza, Juliana? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até... Tchau, moçada.